Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Vou falar sobre a primeira compra que eu fiz pra nossa casa Que é uma torneira, gente, maravilhosa, muito linda Eu não aguentei e tive que abrir Eu falei que eu ia abrir aqui junto com vocês pra vocês verem a minha reação Mas o vídeo demorou um pouquinho e eu não resisti e tive que abrir Mas vou mostrar pra vocês aqui e vocês vão amar também essa dica para vocês comprar aí para vocês. ela vem nessa caixa aqui muito grandona para variar gente ela é linda linda linda linda linda eu fiquei apaixonada Gente, ela é muito bonita Ela tem um pezinho aqui, ó Pra manter esse bico ajustado aqui ela, Aí ela ficou Aí ela tira assim também pra gente lavar Ela tem a opção do chuveirinho e da água mais, mais centralizada Sei lá se fica assim que fala Mas ela deixa a água mais abertinha ou mais é, no lugar só e dá pra você lavar assim ou, e virar assim, ó, porque ela vira o bico. Tem aquela, que é mano Comando, que fala, né, que ela é aquela água quente e a água fria. Depois eu vou mostrar aqui certinho pra vocês é, o detalhe dela, mais de pertinho. Ela é na cor dourada, naquele aço escovado na cor dourada. Ela é de ferro, só essa pontinha aqui que é de, de plástico, mas acho que a maioria da, eu fui ainda hoje na, lá no shopping e eu vi que a maioria é assim mesmo, é, a pontinha delas acaba sendo de plástico. Ela tem o pezinho aqui, ó, que esse pezinho vai sustentar a torneira é, pra ficar rente aqui no bico, tá? Ela vai ficar caidinha assim porque eu não vou conseguir deixar apoiadinha aqui. Gente, o que ela tem mais especial que eu amei? Pra, falei, não, eu quero essa. Ela é touch Ela liga só de relar a mão. Relo a mão, ela liga. Aí pra desligar é a mesma coisa, que só relar a mão, ela liga. Então aí ela vem o motorzinho de, de, de pressão, né, pra ligar e desligar ela. Ela é a pilha, esse motorzinho ela é a pilha. Aí você, ela tem todos os encaixes aqui, ó, dos fios, tudo certinho. E ela é muito legal nesse sentido que você não precisa ficar mexendo aqui no registro. Só de você relamar qualquer parte dela aqui, ó, ela já aciona em ligar e desligar é, o, a água dela. Como eu falei, né, ela tem água quente, água fria. A gente vai comprar o, o aquecedor pra colocar na minha torneira porque tá muito frio e eu não tô dando conta, não, de lavar a louça com esse frio, não. Então a gente já vai, ela já vai ter então esse sistema da, da água quente e água fria, porque eu vou ter o aparelhinho. E ela é super grande, gente. Eu, nossa, eu fiquei, na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu não imaginava que ela ia ser assim. A foto engana muito, ó, vou colocar aqui, ó, minha cabeça, ó, sobra. Então ela é bem grande, bem bonita e super vale a pena, gente. Vou contar pra vocês o valor que eu paguei nela. Eu paguei 250 reais. Aí ficou 270 por conta do frete. E eu comprei na Bangold. Bangold que fala? Bangold? É uma concorrente aí da, da AliExpress, do, da Wish. É Wish que fala, acho que é. E tem também da, da Shopee. Ela é concorrente deles e por isso ela tem esse preço. Eu corri o risco dela ser taxada? Corri o risco de ser taxada e o valor dela aqui no Brasil, ela custa mil reais. Então eu correria esse risco, mas deu tudo certo. Chegou em menos de um mês, acho que deu um mês, é, 20 dias e chegou aqui no Brasil certinho. Não fiz o teste ainda com ela porque eu ainda não instalei, né gente? Eu comprei lá para casa nova... Mas eu já vou falar com meu pai fazer um teste aqui para ver se tá tudo certo, é, porque ainda ela tá na garantia. E, e ela é super bonita, A gente. Vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Bonitinho. E dá pra fazer no cartão também nesse nesse nesse site. Ele é mais para venda de celular. Eu dei uma pesquisada aí no YouTube e falei e, e, e tive boas, boas informações que chegava assim, que dava tudo certo. Então eu arrisquei e acabei comprando essa torneira maravilhosa. É, vou mostrar agora aqui pra vocês ela de pertinho. E espero que vocês amem como eu amei, que ela é muito linda. Tô muito feliz, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vem assim Esse é o pezinho dela Pra segurar O bico que sai, ó vai ficar tipo aquela Torneira gourmet, né, ó Esse aqui, ó É o A opção do chuveirinho que eu comentei com vocês ó. Deixa eu ver se vai focar Dá pra ver? O jatinho e um mais mais centralizado ó. ó o bico dela esse aqui é um motorzinho ó, pra liberar o touch ela liga só de relar a mão ela tem vários sensores dentro dela que faz com que ela ligue é, só de relar a mão. Aqui, essa parte aqui é onde conecta. Ó, registro. Aí, ela é um material bem resistente e muito bonita. linda demais, né? É, então, ó, deixa essa dica aí pra vocês, é, eu vou deixar o nome do site aí, no, é, tem aplicativo também pra vocês é, dar uma olhadinha lá, hoje acho que ela tá 380, que ela saiu da promoção, que eu peguei ela numa promoção, tem na preta, tem no, no aço escovado mesmo, no inox, ela é, tem várias opções e é super bonita. Então eu vou deixando o meu vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Deixa seu like aí. compartilha o vídeo para o pessoal que tá construindo, que tá reformando, para deixar essa super dica. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aí e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!